aqui para mais um vídeo aqui no canal e eu tô com meu pai vamos no parque aquático é parque aquático é parque aquático aqui nós já estamos com nossas roupas também roupas de mergulho é tem negócio para descer para cair na água tem é um parque aquático meu filho quanto que é pra entrar doze reais doze doze reais uhum. meu Deus barato pô barato o vez que a gente foi no Beach Park, foi quase 200 reais por cabeça, né? Por Acho que bem mais. Por cabeça? que? pessoa. Por pessoa. que é isso? Uma laranja ou um... O que é, Uma melanceta ou uma Olha, okay, nós estamos com as roupas. Gente, eu não tô pegando minha mãe porque minha mãe, ela não tá no vídeo. Então, porque senão ela tá aqui sem ela falar. Aí, a gente tá chegando aqui. Water... Watermelon. Club. Você é o clube Você fala a língua assim? Alfim, Alfim, Alfim, Alfim, Alfim, Alfim. É o clube da melancia Por é isso clube. que tem uma hum, melancia hum, Que legal E pode comer melancia? Pode, né? Acho que sim você Fala com o moço Pra você conseguir um ingresso Dá dois ingressos aí, eu e minha filha Tá, aí ele te deu um Aí me deu outro Porque eu tô com preguiça de ficar com o um negócio na mão Porque não vai ter pra nada Aí a gente já tá com os ingressos e a gente Ponto pode entrar. Que bonitinho, cara. <risos> Bota na cadeira bem peleitadinha ali. Isso. É um chuveiro, né? Pra pessoa... pra pessoa. Tem que tomar uma ducha antes de entrar na piscina, né? <risos> né? tem de ir pra com um prédio com andares. Isso é é Eu estou malhando. Aqui, sauna. Vou ir na sala. Na sala. Na Saula aula. Também quero na sala. Sauna. Tá. Vem aqui. Sauna. Tá com o ar-condicionado ligado aqui do estúdio? Ah, o ar-condicionado tá. Ui, calor. Que isso, cara? Igualzinho, eu fiquei vermelha lá pronto. Tá normal É, vamos tomar a ducha agora Depois da sauna vamos tomar ducha Não, não, toma a ducha agora, vamos lá Eu vou é tomar bom, a ducha bom. primeiro ah. Peraí, deixa eu... É bom que você chega, sai uma gordurinha no corpo É porque tá gelada a água hum. Agora você Tá bom Pronto, agora eu divido. Bebe ah, um suquinho ali, ó, a água. Olha só, eu tirei o óculos. Tem a água ali? Água? Aí, ah, é, vai... que água? Isso. Você não, vai... não tem mais água. Você vai... Bebe vai, vai beber um gole. Beber um gole. E agora eu vou beber o restante. Tá bom, ótimo. Ai, ai. Eu preciso compartilhar. Sim. Eita, eu sabia que ia ter um botão. Um botão. Ah, é, um é de um animalzinho, gente. Um crown pet. Crown pet. Cara, deixa eu deixar, de o, deixar o bicho malhar sozinho. De tralha, é, é a entrada. Aí agora vamos pro segundo andar? Olha que capricha de melancia manteiro, cara. Legal, né? Tem um, uma luminária de melancia também. Eu vou, Muito bom! Quanto é o Três. Três. Três. reais. Três. Três reais. Que isso? Três reais? Tão medo de três reais. Três reais? Três reais? igual a pastilha. Hum? Não um e, e Olha como chega o elevador.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 Desse lado aqui é a dos animais. Meu Deus, que legal, cara. Então tá no lugar certo. Opa! Uhum. Gostei desse tom de nobre da Aspernia. Uhul! O que é isso? <risos> Uhul! <Que> Uhul! Isso, <risos> isso que para! Que legal! Uhum. É. A boia! Que legal! Boia! Você tá na boia. Corre, e tem uma corda lá, aquela corda lá. Tá subindo na corda? Lá, tem um sim. peixe ali, um óculos que não tem. Aí. É uma arminha de água. Ah, ah, ah! tem bolhas. Bulhas. Ah, bulhas? Bulhas. Só mais uma vez. Hum. Você caiu na água de, de bicho. O que é isso aqui? Tem protetor solar... Pera isso aí tu precisa botar um protetor solar Tu é... vai ficar ah, Tem isso daqui... É um tapetinho... E protetor... Não, isso aqui é uma garrafinha Garrafinha que abre no chão do tapete? Não... Tem um negócio junto ali Que é... Ô oh, meu Deus do céu, como é que eu vou pegar a sacola? Tira, né? Eu vou segurar a sacola E...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 Comida, sorvete, sorvete, sorvete, sorvete, sorvete, sorvete, sorvete. sorvete. Não, vai deslocar coisa, não, sorvetinho, sorvetinho, sorvete, sorvete, sorvetinho Não, não cai é sorvete deitado, não. Aí, agora sim. Agora vai brincar. E olha isso aqui, ó. Você vai sentar aqui e. O que, que é isso? Bolhas. Caramba, depois. Oi. Uma boia. Um Banho de sabão. Eu apercebi que não gosta de banho não, né? Você não tem nada, né? Sem banho. Né? Então não sem banho. Vou pular do trampolim. Tá disfarçando, tu tem medo dado de água. Não tenho nada. Eu adoro água. Ai, eu quero de melancia. Agora de melancia é minha. Vou deixar minha bolsa aqui, eu vou entrar na Vou deixar meu óculos, né? Porque eu não vou entrar na cena de óculos. E agora eu vou, eu vou pular do trampolim. Sai daí. Uh! Agora ah, é sim. Toda vez que a gente pula, que pular, a gente pula assim. Com a raça de que eu Lá atrás é o quê? Ah! Aquele 20 lá. que 20? É a foto. Hum, legal. É aqui, ó. Sai daqui, moço. Pelo amor de Deus. Ih, tirei o óculos.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 Banana, que banana. A banana precisa. Banana. Banana? Aí. O que é? A boia. Banana. <risos> eu adorei. <risos> Vamos ver pra cá. Olha é que, que encerra, É um morango. O <risos> que, que é isso aí? Da Ai, que corregador. Ih, eu quero entrar aí. Você quer amarelo, falar amarelo? Amarelo, amarelo. Claro, não amarelo. Alunzinha, de onde você tá? isso, maneiríssimo. Agora você vai no verde Cadê? Ver, como é que é? Um onde é que é o verde? Onde é que eu tô? Aqui ó, com a luzinha vai aparecer roxa, ó ah, pra dá pra ver onde é que tá o um lugar O negócio dá um looping, como é que você sobrevive? É... Eu vou ir nisso também Tira o óculos, né? Não... não, não tá mal óculos não, no amarelo Uuuuh Caramba Muito legal, né? E o que é que isso aqui? Uma planta. de. É uma planta é de. Adorei. Doopor. Aqui, na protetor passam. solar que eu não coloquei até agora, que eu vou passar nela. Que isso! Eu boto, boto lá na minha testa também, na minha testa. É muito textura. Que isso, a gente vai ficar cheio de, de protetor solar. Ah, nossa, passando no protetor solar em tudo. Colocar aqui. <risos> A minha boca. Boa, dentro da, da e agora eu vou beber água que eu tô morrendo de sede. Minha tem um bonita, hein? Quer água também? Quer comer? <risos> tem mais comida? Tem. Olha, ah, eu quero chocolate lá. Só vou chocolate, eu A chocolate <risos> que eu chocolate chocolate. pai, isso é muito flameado. Jesus, te dizer, hein? Muito fomeadinho. Chocolate, chocolate. É só de chocolate. Só de chocolate, só chocolate. Ih, vou tá botar bom. o sorvete. Vou botar dois de chocolate. Eita, não. É muito chocolate. Só vai se for mudar com, com outra Quer cor. Quer ver? É esse mesmo? Não, não é isso. É não, olha que na minha boca lá que comeu o chocolate. Ah, aí, ó.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 Como é que para vai levar isso pra casa? Na mão? Eu vou levar o outro levar outro? Isso mas é do parque, Meu Deus né? do céu, você tá bugado É do parque, não pode levar as coisas não Não sei se é, isso é assim Ah, não pode, que raiva Ah, é do parque? Você quer levar as coisas do parque? Quero E essa água aqui é aquecida, ó Hum, é bom, hein?